Leituras Espíritas apresenta Cartilha do Bem Uma obra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei Mensagem Quem sabe melhor a vida, aprender a iluminar O mundo é bendita escola, vamos todos estudar Meimei, Uberaba, Minas Gerais, 12 de abril de 1962 meus filhos, existem duas forças em luta na terra, onde Jesus está construindo o reino de Deus. Essas forças são a do bem e a do mal que se manifestam por nossas mãos. Temos assim, por onde passamos no mundo, as mãos iluminadas que estendem o amor e a paz, o trabalho e a alegria. E conhecemos as mãos espinhosas que fazem o ódio e o desespero, a preguiça e o sofrimento. Há mãos que sustentam a lavoura e o jardim, produzindo pão e felicidade. E vemos aquelas que se entregam à miséria e ao vício. Mãos que honram a indústria e o progresso mãos que arrancam lágrimas e multiplicam o infortúnio. Vemos braços que acariciam, braços de mãezinhas abençoadas, de pais amigos, de obreiros da paz e da evolução, de enfermeiras abnegadas e de crianças generosas que asseguram na terra o serviço da luz. E encontramos braços que ferem e amaldiçoam, que se entregam ao crime, que humilham os pobres e os pequeninos, que exercem a crueldade e que violentam a natureza, aniquilando as plantas e os animais prestimosos. Reparamos mãos preciosas que usam a enxada e a pena, auxiliando o celeiro e a educação. E surpreendemos mãos infelizes que roubam e matam, estendendo a perturbação e a morte. Mãos que levantam templos e lares, escolas e hospitais. Mãos que destroem e dilaceram, enganam e apedrejam. Jesus veio ao mundo para que nossas mãos aprendam a servir a luz do bem, Edificando a nossa própria felicidade Com as dele, curou os doentes, socorreu os fracos Amparou os tristes, limpou os leprosos, restituiu a visão aos cegos Levantou os paralíticos, afagou os velhos e os deserdados E abençoou as criancinhas Filhos meus, não permitam que as garras da sombra lhes dominem as mãos na vida. Sigamos pelos caminhos da luz, procurando a intimidade com os servidores do bem. Observem o brilhante lapidado e o diamante bruto. Ambos são filhos da terra. Um deles, porém, refúgio divino, retratando a beleza do céu, mas o outro jaz encarcerado nas trevas do cascalho contundente. Jesus é o lapidário do céu, a quem Deus, nosso Pai, nos confiou os corações. Obedeçamos a Ele, nosso divino Mestre, buscando-lhe as lições e seguindo-lhe os exemplos, e o Cristo nos fará construtores do reino de Deus do mundo,